Vamos analisar o Bitcoin que corrigiu dos 31 mil dólares até a região dos 29.300 Conforme eu comentei para vocês nas últimas análises, essa região dos 29.300 é extremamente importante. Eu vou reforçar mais sobre isso na análise de hoje, também comentar sobre a minha perspectiva em relação ao Bitcoin e também mostrar os pools de liquidez que a gente tem aqui agora no curto prazo. Então, Vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, compartilhe esse vídeo com mais amigos, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e também ative as notificações para você não perder... Nenhum vídeo pessoal, então vamos lá. Uhum. Vamos falar sobre Bitcoin também. Comentar sobre SP 500 aqui do dólar, tudo que é importante prestar atenção para essa semana. Aí tá, infelizmente, pessoal, eu não vou poder fazer live trade amanhã e quinta. Tá, acho que vai ser difícil. Tá, em viagem, então eu provavelmente eu vou fazer mais updates aí pelo celular aí, nessa semana. Aí, uh, infelizmente, tem essa programação aí uh, né, a semana. Mas eu aconselho vocês a participarem, inclusive, do grupo VIP aqui abaixo. Que eu vou estar tentando fazer updates mais de texto também ali para o pessoal. Tá, então. Participe do grupo VIP, é 100% aí gratuito, tá? Vou deixar aqui o link para baixo, para você participar. Inclusive, no grupo VIP aqui eu coloquei um, alguns conteúdos importantes que a gente que, que mostra para vocês aqui onde encontrar regiões suporte e existência aqui do Bitcoin, tá? Aqui eu botei um, um conteúdo aqui em texto aqui com exemplos, com gráficos, bem interessante. Aconselho você a acessar aqui o grupo para poder ter acesso aos materiais. Outras coisas eu vou estar postando também. Quanto mais gente vai participando, assistindo aqui o canal, participando do grupo VIP, mais conteúdos eu vou estar soltando aqui. Então, a, né, a contribuição de vocês aí, de deixar o like, assistir os vídeos é extremamente importante, tá, caras? Então vamos lá, Bitcoin, testando aqui essa região dos 29.300, eu comentei para vocês que essa Amazona né, é importante, né? Eu batia nessa tecla várias vezes aqui, se você não assistiu os últimos vídeos do canal, vai lá assistir, vale a pena para você aprender aqui tentar buscar, entender como funciona os suporte, zonas que o preço acaba sendo atraído, né? Então isso é importante você, como trader aí, cada vez prestar mais atenção, eu posso reforçar um pouquinho mais alguns pontos e vou voltar aqui e ver alguns deles, né? Para a gente poder ver agora para onde o Bitcoin pode ir, será que a gente vai então agora segurar nessa zona aqui e voltar a subir... Ou a gente vai fazer aqui continuar essa correção, tá? Vou comentar para vocês mais sobre tudo isso. Mas primeiro, vamos falar aqui sobre o índice dólar e SP500, né? O índice do dólar que está segurando aqui agora, né? Então existe esse risco ainda aí, esse risco ainda do se o índice do dólar segurar essa zona de suporte. É um suporte importante, tá? Não podemos descartar isso aqui. É, o Banco Central Americano não, não falou ainda em, não, de corte de juros nem nada assim, tá, pessoal? Então acho que é possível que esse, esse aperto contativo continue por mais tempo até a gente começar a entrar aí de fato numa... Na, num período mais complicado aí, numa, numa recessão, tá? Enquanto isso acontecer, o índice do dólar pode segurar fort, fortemente aqui. Né? E poderia até, inclusive, formar um, um fundo duplo aqui, tá? Ele não tá tão provável aqui quanto antes, mas. É, existe esse risco aí do índice do dólar continuar subindo. A gente está fazendo divergências importantes, inclusive em 12 horas aqui, divergências aí também no, no RSI, tá? A gente pode ver, divergências bullish, né? Então, é importante semanal também, a gente dar uma olhadinha se a gente fez a divergência bullish aqui. Acabou formando também a divergência bullish semanal, tá? Pequena divergência bullish, pode ver aqui fechamento semanal ó, anterior, né? foi, foi, desse atual foi mais baixo que o anterior, e o RSI acabou fazendo aqui fundo ascendente no semanal, tá? Então, grande chance aí da, da gente começar uma correção, uma correção aí dessa, dessa queda do DXY e a gente pode então ver mais correção forte para o Bitcoin, tá? Então conforme eu comentei na última análise, quem está em long no Bitcoin está alongando aí o topo possível topo do mercado, um topo local do mercado existem grandes chances de isso acontecer, tá? Então isso é importante também o a SP 500 está numa zona aqui que é uma zona de resistência que várias vezes tentou bater na região dos 4.200 pontos que não conseguiu romper, tá pessoal? Então testando de novo essa linha, então a gente tem chance aí de começar mais uma correção para a SP 500 ficar nessa nessa enrolação aqui tá então é um ponto que eu não quero estar tá muito uh, exposto aí inclusive ver boas vendas também no spot para o Bitcoin tá é, além disso e busquei esse short aí lindo dos 31 mil dólares que vocês acompanharam aqui no canal né que esse short nesse momento eu não estou inclusive com risco zero aí de, de perder dinheiro porque eu já realizei uma boa parcial tá? E, então, não tem risco aí de, de dar errado mais, tá? Mas vamos lá, vamos falar aqui agora sobre o Bitcoin, que eu acho que vocês vieram no canal aqui pra isso, né? Vou comentar pra vocês aqui no curto prazo sobre tudo que eu, que eu posso falar pra vocês. Antes de mais nada, pessoal, vou deixar pra vocês aqui um recado. Quem não tá ainda operando na Prime e quiser participar do Grupo VIP, é uma corretora também que vocês podem utilizar. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, no comentário fixado, tá? É um Os corretores que eu tô usando aqui também, mostrando pra vocês como eu estou abrindo meus trades aqui nessa corretora, tá? Então, muito fácil de criar a conta aqui, super simples, cria sua conta agora mesmo, link aqui na descrição no comentário fixado, tá? Você pode então uh, tem taxas muito baratas nessa corretora Com certeza você vai gostar em relação às taxas Você pode operar além de criptomoedas, índices, forex Também commodities, tem copy trade tá? E também assim até 7 mil dólares De bônus de depósito, 7% De depósito para você poder aí, Abrir mais operações na corretora, tá? Muito bacana mesmo, então não deixe de aproveitar essa promoção E vamos lá é, Inclusive aqui na Prime BT, né? Os textos que eu vocês estão muito bem aqui, por enquanto aqui Short mandando muito bem aí, ó é Basicamente no topo aqui nessa região dos 31 mil dólares Uh, deixa eu dar uma ajeitadinha a tela aqui que tá dando um probleminha, agora sim, então estou para abrir um short aqui na, na Prime e estou realizando shot aqui nessa região, parte dessa região aqui também, tá, então vou comentar para vocês aqui agora no curto prazo o que, que a gente pode fazer em relação ao Bitcoin, tá caras, então essa zona aqui dos, dos 29.300 é extremamente importante, algumas analistas vão começar a falar, não, esse aqui agora é está corrigindo ali, porque está segurando ali porque é regiões de Fibonacci, ter 50% de Fibonacci, Bitcoin pode segurar e já começar a subir, tá? Pra mim, Na minha opinião, essa zona é importante, pessoal, não por causa de Fibonacci, não por causa da média XYZ, é o indicador mais importante que eu uso aqui, eu venho comentando para vocês, inclusive no live trade, batendo muito essa tecla, que vocês tem que usar é o Open Interest, pessoal. O Open Interest aqui mostra que essa zona aqui, ó, dos 29.300 a gente teve uma grande variação de Open Interest, tá? Então, muitas ordens aqui de contratos foram abertos nessa região, tá? Se vocês traçarem o gráfico vocês, vão ver que é exatamente aqui nessas zonas de 29.300 Então, com certeza aqui vai ter gente que está presa aqui nessa zona, seja uh, longs aqui que vão estar tá presos nessa zona, ou então... É, desculpa, shorts que vão estar tá presos nessa zona aqui, que vão acabar é, tentando aí sair no 0x0, zero zero, né? Então é uma zona que gera uma demanda aqui do Bitcoin nessa região. Tá? Por isso que é uma zona que eu, tenho, que eu realizei essa parcial aí, primeira parcial desse short, né? Então é um suporte importante aí. Que se o Bitcoin começar a perder isso aqui, pessoal, a coisa fica complicada. A gente vai lá testar a região dos 28.400 até os mil dólares, tá? Não vou entrar no detalhe aqui agora sobre os outros pontos de suporte, mas se você for aqui no Open Interest, você vai ver regiões que tem grande variação de Open Interest aqui, como aqui, ó, essa região dos, dos 28.400 tem uma grande variação de Open Interest também, e lá atrás também, se voltar aqui atrás, nessa região aqui, ó, essa zona aqui tem também suporte de Open Interest, que seria aqui nessa zona exatamente aqui nos 26.700 dólares, tá? Então você pode contar todas essas zonas de suporte, esqueça aí para traçando linha de tendência, Uh, caras, é o Open Interest vai mostrar para vocês as regiões de suporte e resistência tá, no Bitcoin e qualquer outra criptomoeda. Tá? Então, não perca tempo aí, o Open Interest vai ser o melhor indicador que vocês vão poder usar. Eu uso, a, inclusive, além, uh, não uso nem muito volume, eu uso mais o Open Interest mesmo para bu buscar esses suportes aqui uh, para o Bitcoin. Então, nessa correção é para piorar, pessoal, estamos corrigindo aqui agora no curto prazo. Uh, e também está vendo aqui, vamos um botar 15 minutos, está vendo aqui o, o, o Open Interest subindo nessa correção. O preço caindo, o open interest subindo e long short ratio também subindo, tá? Um péssimo sinal. Então, para mim, me parece que o Bitcoin vai continuar essa correção aí, tá? Tá aparecendo bastante, apesar de ter bastante liquidação e bastante variação no open interest essa queda. A gente continua vendo aí a, a, o mercado, né? As sardinhas aí interessadas em a, abrir posições também e as sardinhas não, o mercado em geral, né? Bastante otimista aqui achando que, que a gente vai buscar um suporte nessas regiões de Subbonate e continuar subindo, tá? Na minha opinião, isso aqui é um péssimo sinal, comentei para vocês, inclusive, na análise final de semana, que a gente viu o Pender subindo aqui também, nessa correção, um sinal muito ruim aí, Tá, que mostra que essa correção pode continuar, continuar acontecendo. Tá? Mas essa região dos R$29.300 é importante, a gente pode ter assim, um repique, aí, tá? vou comentar para vocês aqui agora no curto prazo, e também comentar sobre os pools aí de liquidez. Tá? Então, vamos passar aqui no e mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora no Block. Olhando aqui, o Block teve atualizações também na BitMEX, então esses são os pontos de liquidação da BitMEX que a gente tem aqui agora. Tá? Então, para mim, essa região dos R$29.300 realiza essa parcial, vou estar interessado em escalar shorts nessa região aqui dos R$29.000, e oitocentos dólares, 21.890, 21, né? E também na região que dos 30.500 dólares tem uh, pools de liquidação na BitMEX, inclusive uh, olhando aqui na, nos, nas, nas, nas corretoras aqui, olhando os mapas de liquidação, os hitmaps de liquidação na, da Binance, outras corretoras, também essas zonas aqui são importantes, eu vou mostrar para vocês também, tá? Também formou aqui a região dos 31.200, né? 31.150, desculpa. Então é um ponto também, mas para mim se pegar aqui já fica um pouquinho... Já fica bem arriscado esse short, tá pessoal? Vou estar tentando escalar ordens aqui até essas zonas dos 30.500. Se voltar para cá, já começa a ficar bem arriscado. Eu acho que o Bitcoin pode sim buscar essas zonas mais abaixo, tá? A Região dos 29 mil dólares e também a região dos 28.400, que é um suporte muito importante essa região dos 28.400 também, tá? Então, para mim, a minha perspectiva é ver sim o Bitcoin buscando essas zonas aqui abaixo, tá? Pode ser que ele venha testar aqui de regiões acima, onde eu vou estar escalando mais posições de short. Pro Bitcoin, tá galera? Olhando aqui também, High Block 12 horas, a gente pode atualizar para vocês aqui exatamente essa região dos 29 mil dólares que a gente tem em liquidez: 29 mil dólares, uh, 29.900 29, e também lá na região dos 30 mil. 475 aí, muito confluente com outros pontos com os pontos de liquidez aí da BitMEX, tá? Olhando os 7 dias aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, ele tá pegando essa liquidez aqui que tem aqui, ó, até essa região dos 29 mil dólares. Acho que grande chance de a gente vir testar essas zonas aqui abaixo, tá? Acho que grande chance de isso acontecer e tá formando uma liquidez nessa região dos 30.300, onde o meu stop estava acima aí desse short, tá? Então, por enquanto aí, eu já baixei esse, esse meu esse meu stop aí para baixo dos 30.900 e realizei parcial, então já tirei um bom lucro aí. Daí, estou tranquilo aqui. Ok? Agora, eu vou tentar carregar essa posição aí para regiões mais abaixo, tá? o Shibitcoin pode, sim, voltar a testar a região dos 27, porque não mais abaixo. Inclusive, aqui, ó, olhando... High Block, a gente pode ver o seguinte, pessoal, olhando aqui de um mês aqui na High Block, a gente pode ver pontos importantes aqui que a gente tem que prestar atenção. Bitcoin poderia sim, ó, voltar a corrigir para essa região dos 25.400 e também a região dos 22.400 dólares, tá? Tem essas regiões de liquidez, não quer dizer que o Bitcoin vai lá agora, tá? Eu só uma só, só, só, só, só para vocês que são pontos que estão tá formando liquidez nessa região, tá? Que a gente pode sim voltar para essas zonas aqui, tá? E também formou na região dos... 34 mil dólares, que formou liquidez também para o Bitcoin. Agora, a pergunta que fica, o que vocês acham? Comentem aí abaixo, será que o Bitcoin volta para essa zona aqui dos 25 mil dólares, 22 mil dólares, ou a gente vai testar aqui a região lá dos 34 mil dólares? Esse que está em jogo aqui agora para o Bitcoin, comente aí abaixo a sua opinião, quero muito ouvir a opinião de vocês, mas no curto prazo aqui eu vou manter, vou manter essa... essa esse short tá não estou realizando 100% do short vou estar escalando ordens aqui né de short nessas regiões mais acima tá para tentar realizar aqui nessas regiões aí dos 28.900 28, 28. e também 28.400 dólares tá isso que eu tenho para vocês aqui agora no curto prazo fora isso pessoal não tem muito que a gente possa falar é também o trade light eu comentei para vocês também ó bitcoin buscou essas zonas de de de, de oferta e demanda exatamente onde eu comentei para vocês Formou aqui agora acima essas zonas aqui, ó essa zona aqui dos 29.600 e também 29.600 dólares, 29.680. E também aqui ó, na região dos 30 mil dólares, formou pontos aqui de desequilíbrio de oferta e demanda. Muitas ordens de venda aqui acabaram não sendo preenchidas. O Bitcoin pode voltar a testar essas zonas aqui, porque ele teve muita liquidação muita muita, muita venda no mercado. Ele pode voltar a fazer uma correção aqui, pegar a região dos 30 mil dólares de novo. Aqui acho que é um ponto que ele poderia voltar a testar antes de continuar essa queda, aí na minha opinião. Tá? E a gente também tem aqui o desequilíbrio mais abaixo também formado lá para trás, tem a região aqui dos 27.700 e também a região dos 20.700 20 e 27.200 dólares também, tá pessoal? Então eu estou ainda, uh, continuo bearish com o Bitcoin aqui agora no curto prazo, acho que a gente pode testar pelo menos a região dos 28.400, essa é a minha visão, e vou estar tentando manter essa posição aí, né, pessoal, de short. Acho que a gente pode buscar regiões inclusive, mais abaixo também para o Bitcoin. A gente está aqui dentro desse cone, muitas pessoas que falaram que não é um cone. É, cara, isso aqui é um cone para mim, tá? Eu acho que a gente testou o topo dessa região. Na minha opinião, esse aqui é um padrão, eu vejo nessa região aqui, um cone num topo, ele é um padrão, na minha opinião, mais bearish, tá? A gente pode voltar a testar essa zona aqui dos 25.500 dólares. E se a gente romper essa região para baixo, romper isso aqui para baixo, a coisa vai ficar complicada. E a gente pode voltar assim, ó, se a gente fizer essa projeção voltar aqui a testar, é, ó, seria mais ou menos essa projeção aqui. Se te romper para baixo, seria buscar aqui a casa lá dos 20, ó, 21 mil dólares, 22 mil dólares, tá? Então, pode ficar bem complicado aí para o Bitcoin, tá? E acho que desses Y, nessa região de suporte, a gente tem que prestar atenção. Então, uh, estou pessimista Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá? Mas, vou não vou, obviamente, não vou tentar, eu vou tentar... Levar esse short até onde eu conseguir levar, tá? Eu vou atualizando vocês aqui ao longo do tempo em relação a isso, tá bom? Para essa semana, pessoal, a gente não tem nada de importante aqui em relação ao mercado. Tem praticamente só, na verdade, tem o... o... Aqui, ó, no dia... Vai ser no dia 20, se não me engano. 20 de abril vai ter uh, pedido de de desemprego. seguro desemprego, é isso que vai ter? dar uma olhadinha aqui, tá vendo? Não, isso aqui... Não é... é, pedido de CERA desemprego vai ter às 9h30. Só isso que a gente tem importante essa semana, pessoal. Fora isso, não tem mais muita coisa. Aí, lá no começo de maio, a gente vai ter outra fala do... do do John Powell aí, da reunião do Fonk, então uh, a gente tem que ter um pouco de paciência, no final do mês não vai ter muita coisa que possa gerar volatilidade aí não, tá bom? Então, no mais é isso, espero que você tenha gostado aqui da, do, da análise de hoje, se você gostou, deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente vê, se vê aí em breve para mais análises. Um abraço!